Um aplicativo que pode ajudar pessoas que são cegas é o Natural Reader, um software que lê diversos tipos de textos, como arquivos do Word, páginas da web, PDFs e e-mails. Para baixá-lo, digite no seu navegador naturalreaders.com/software.html Vá até Free Download e escolha o local no seu computador onde irá salvá-lo. Aguarde até que seja baixado. Assim que terminar, dê um clique para instalar. Clique em Next. Selecione I accept the terms in the license agreement. Clique em Next. Escolha o seu nome de usuário. E coloque a sua organização. Clique em Next. Next. Aqui selecione a sua preferência, Vou optar por complete, clique em Next e clique em Install. Aguarde até que seja instalado. Clique aqui para dar continuidade. Aparecerá uma mensagem na tela do seu computador perguntando se deseja permitir alterações. Clique em sim. E aguarde que a instalação seja completada. Clique em Finish, aparecerá um ícone do software na sua área de trabalho, dê um duplo clique sobre ele. Você pode fechar esta mensagem. Aqui você pode digitar textos ou copiar e colar e ele poderá ser lido. Basta apertar Play. Percebe a acessibilidade. Note que a voz que lê o texto soa bastante natural aqui você pode selecionar o idioma e aqui ajustar a velocidade de leitura. Você pode também abrir documentos, como exemplo vamos abrir um documento em formato PDF para que seja lido. Você pode Arrastar e soltar aqui o arquivo, se ele já estiver aberto, ou clicar em Open Documents. Vá até o local onde está salvo o arquivo que deseja ler e dê um duplo clique sobre ele. Basta apertar Play e começar a leitura educação mediada por tecnologia, inovações no processo de ensino e aprendizagem uma Espero que este tutorial te ajude e que você não deixe de explorar as possibilidades que essa ferramenta traz.